Este vídeo é o oferecimento de um motivo Soluções Logísticas. No Rio de Janeiro em 2001, Amsterdã em 2003, Phoenix Arizona em 2006, e em 2016 esse ano São Paulo e Atlanta. Você tem um título de campeão mundial que você conquistou em 2002, outro título mundial pelo Magic Online em 2010, Dois top 8 em Pro Tours e 9 em Grand Prix. No último Pro Tour você ficou em segundo lugar. Uma coisa que a gente nota no seu histórico é que ele é muito bom. Tem ótimos registros. E outra coisa que eu noto é que você passou um tempo meio fora da cena profissional. Por que, que aconteceu isso? Que você sentiu que estava precisando dar uma parada? Cara, primeiramente eu queria parabenizar você. Se existisse uma prova de jabaiano, você ia passar bem nela. Porque você <risos> sabe bem mais do que eu. Eu estudei, isso. É, aí Acho que você colou, mas tudo bem. É, eu tive que parar assim um tempo eu acabei jogando, se eu não me engano, foi até 2008, 2009, mais ou menos eu, eu fui mais sério, aí já 2010 eu comecei a parar e de 2010 até 2016, 2015 2015 ou 2016 que eu comecei a voltar, eu tive que procurar uma fonte de renda, eu tive que ir atrás de coisas que, digamos são as coisas adultas da vida, eu tive que correr atrás dela. Então, eu eu me dediquei a outras coisas, e quando eu pude retornar a, a, o, o campeonato do, do GP São Paulo, me deu um impulso óbvio, quando eu ganhei o GP São Paulo, eu já estava com mais ou menos a minha vida particular acertada, e eu achei que era o momento de voltar, campeão do um GP, vaga para um Pro Tour, então eu falei, meu, eu, eu vou me dedicar dessa vez, eu vou tentar voltar, e, felizmente, o resultado veio muito rápido, eu achei que ia demorar mais. Eu estava com perspectiva de jogar todos os tratos esse ano, mas a viagem de Atlanta e Havaí foi maravilhosa, eu consegui voltar para o circuito de uma forma fenomenal. Estou numa posição muito boa, estou praticamente em terceiro do, da corrida, player a player. Então, realmente, eu parei, tive que parar, mas agora eu estou voltando e voltando para o mas não só você, mas outros jogadores, sejam eles profissionais ou casuais, eles também já deram um tempo. Você acha que o Magic tem isso, tem esse momento de pausa, ele chama para uma pausa, mesmo que seja tipo, por um momento, ou mesmo né, do jogo como um todo? Eu acho que assim, o, o, o Magic, ele é um jogo que demanda tempo. Se você quer ser um profissional, ele demanda muito tempo. E você precisa de foco, né? como acho que praticamente qualquer coisa da vida, você precisa de foco. Então, normalmente existem outras, outros chamados da vida que vão te tirar um pouco do Magic, mas o jogo é muito bom, então você sempre acaba voltando. Então você diz, tem casuais que saem, por exemplo, eu, já, eu conheço várias pessoas que até os 17, 18 anos, eles entram, quando eles entram na faculdade, eles são intelectuais. Obrigados a largar o médico, mas eles não querem porque o jogo é muito bom, eles se divertem. Mas eles são obrigados a largar o médico para se concentrar na faculdade, fazer uma faculdade boa, conseguir um emprego e assim que eles têm uma estabilidade, eles voltam correndo. Entendeu? Então eu acho que assim, tudo, eu não acredito que a pessoa pare de jogar médico, eu sempre acredito que a pessoa dá um tempo. Mas o jogo é muito bom, então ela sempre atrai a pessoa de volta. Eu acho que tanto para o casual quanto para o profissional isso vale muito. Mas no meu caso, eu tive que ajeitar a minha vida pessoal, acredito que a maioria das pessoas também tem essa questão. E profissionalmente também foi muito bom para mim, porque eu acho que assim, eu estava. É, é um, profissionalmente é muito competitivo, você está viajando, você está fazendo um monte de coisa parece, como é que eu posso falar, é injusto dizer isso, mas, cara, viagem cansa. Você viajar, não no intuito de passear, mas sim no intuito de competir ou fazer alguma coisa, cansa. Porque você tem a sua casa, você tem as suas coisas aqui, então você vai, mas você quer voltar. Então você está lá profissionalmente, você faz as viagens curtas, você faz a viagem com um tempo mínimo possível. Então o que eu falei, uma parada sempre é boa pra você dar aquela repaginada, dar um, uma refrescada, realmente mudar um pouco sua vida e daí depois voltar. Eu acho que todo mundo passa por esse processo no Magic, e, mas o jogo é muito bom, não tem como largar ele, ele é um negócio extraordinário, então acho que todo mundo dá um tempo, mas volta uma hora do uh, Você finalizou como a gente já falou em segundo lugar. Você enfrentou o Chuta e a Soka. A gente falou muito, já se falou muito essa partida. A gente viu o quanto ela foi emocionante, quanto ela foi difícil. Mas tem outra coisa que eu quero abordar. Em dois momentos durante a cobertura oficial, eu ouvi alguns gritos de eh, "O campeão voltou". O campeão. Sim. Até o Tyler Hill, que era seu oponente numa das etapas na qual você conseguiu passar para o Top 8, ele falou que seus fãs eram ótimos. E você recebeu um apoio enorme da uma torcida, tanto nas redes sociais quanto no próprio local do evento. Como é que você se sente tendo esse apoio? Eu, eu me sinto muito bem, mas eu acho que isso é uma particularidade do brasileiro. Todo brasileiro que for bem no pro tour vai receber esse apoio. Porque quando a gente está lá meu, e a gente começa a torcer, a gente é, nós somos diferentes. O brasileiro é diferente para isso, nós somos mais soltos. Então aquilo é meu, era, eram, era todos os brasileiros que estavam lá assistindo minha partida, eram os outros competidores que infelizmente já tinham saído do torneio ou já estavam mal, mas pô, estavam torcendo por mim. Então eu, primeiramente eu fui feliz porque eles ficaram lá. Eu sei o quanto é difícil você jogar um campeonato e mal e tem que continuar no campeonato, mas eles ficaram lá. Foram torcer. E segundo, cara, eu acho que assim, todo brasileiro que for bem para o vai receber esse apoio. Todo brasileiro. Porque a nossa comunidade é muito forte. E a nossa comunidade, eu, eu, eu acredito, apesar dos problemas, é muito unida. Então todo brasileiro que está lá, a gente torce, a gente faz os gritos, a gente faz a força porque eu fiquei muito feliz. Mas eu eu tenho certeza que no próximo ProTour o brasileiro vai bem e vai ter a mesma torcida, vai ter o mesmo apoio. Você foi o primeiro jogador latino-americano a conquistar um título mundial. Uh, como foi participar do seu primeiro campeonato mundial e quais memórias você guarda desse momento? O meu primeiro campeonato mundial foi na Bélgica em 2000. 2000 foi na Bélgica, em Bruxelas. Cara, foi muito bom. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um amigo e eu disse, ele, ele já tinha jogado pro tour eu falei, cara, eu daria de tudo, tudo simplesmente para sentar uma primeira rodada de pro tour um Mundial e jogar um, um campeonato desse. Na época eu, não tinha, eu nunca tinha jogado, óbvio, e eu era louco para jogar. Quando eu consegui foi maravilhoso, só que alguma coisa acendeu e falou, meu, não estou não contando. Não era isso que eu queria. Eu quero mais. E aí foi exatamente o que eu consegui no, no, no Mundial Posterior. O meu primeiro foi para o eu não joguei 2001. Em 2002 eu volto e consigo ser o um campeão. Meu, isso é, tipo, é fenomenal. É como você disse, eu fui o primeiro latino-americano. Isso deve ter abrido a, a, abriu muitas portas para algumas pessoas. Eu lembro que eu ia para os ProTours e os latino-americanos traziam presentes para mim. Eu ganhei presente de pessoas da República Dominicana, do... Venezuela, Peru, era muito legal. Eles traziam presença eles eles tipo, se sentiam agradecidos por isso. E eu nunca percebi, demorou para eu perceber a grandiosidade do que tinha acontecido para as pessoas. Eu estava feliz, óbvio, para mim era algo muito grande, mas eu, não... eu demorei para entender o que, que significou para o resto das pessoas. Bom, você tem alguma história engraçada, divertida, de algum evento que você participou, para tour, GP, que você gosta de lembrar? Engraçado agora, de baixo pronto deixa eu ver se eu lembro alguma. É uma ah, tem uma história pela você tenha carinho também, ah, ser, sim, não, acho... Tem várias histórias do Exato. Já que eu tô querendo. Essas dos presentes eram, são, são histórias que, que realmente não, não me esqueçam. Eu lembro uma vez que um pessoal da República Dominicana me levou um CD de músicas da República Dominicana autografado com uma carta dentro, tipo, dizendo tudo que. Meu, obrigado por tudo, eram três jogadores, meu, tô obrigado por tudo que você fez, pelas portas que você abriu, né? texto, um texto gigantesco que eu não consigo lembrar agora. Mas então, eu tenho esse CD até hoje, tipo, meu, é, isso, isso são coisas que realmente marcam. Eu não consigo lembrar, ou são piadas internas. Eu, eu, acredito. eu lembro muito, talvez para aproveitar, eu lembro da primeira vez que a gente viajou com o Paulo Vitor. O Paulo Vitor tinha 14 anos de idade, ou 15 anos. Ele jogou, era o Mundial de 2003, o Mundial posterior ao que foi campeão. E ele era praticamente uma criança, então ele ficava no canto dele. É, muitas pessoas pegavam no pé dele por ele ser uma criança. E eu lembro que tipo, é, as pessoas falavam: Ah, é moleque, é moleque, só vem aqui por causa do ranking, só vem aqui por causa do ranking. E eu virei e falei: Ó. Falei, oh, vocês vão se arrepender, eu queria tirar um sarro das pessoas também, vocês vão se arrepender, no final ele vai ficar melhor que todos vocês. E foi praticamente o que aconteceu, porque eu fui o melhor colocado daquele Mundial, um outro canseiro ficou, eu fiz as top 16, um outro canseiro fez top 32 e Paulo Vitor fez top 64, com o primeiro torneio, 15 anos de idade. E aí, quando acabou, eu tirava sarro de todos os outros. Falei, ah, vocês ficaram com o moleque, olha aí, ó, ele tá saindo daqui com dinheiro, vocês estão saindo daqui com um monte de dívida. Então é uma história que eu lembro disso. É uma, é, acho que é uma das coisas também que marcaram, porque foi o começo do que eu acredito ser o maior jogador de México do Brasil. Então eu vi toda essa passagem, vi todos esses, esses momentos, e é legal, assim, é muito bom. Vamos fazer um bate-volta agora. Cor favorito Azul. Tribo. Cara... Vou falar Goblin, Goblin, Goblin, Goblin é legal. Card favorito? O time, é o... Te, espiral Temporal, de Ursa Saga. Planeswalker? Planeswalker... O personagem ou uma carta Qualquer uma das duas coisas. Jason, The Vice Sculptor, vamos, vamos apelar lá o de cara. Vamos. <risos> e a coleção do coração? coleção do coração, tem que ser odisseia por causa do SACA né, não tem como, como passar essa, ela né? tem que ser odisseia, vai com ela. Bom, Carlos, muito obrigado é, por ter gostado dessa entrevista, essa foi a entrevista com o Carlos Romão, eu sou Denis, o bibliotecário, e essa foi a biblioteca de Alexandria, no Comic Con Experience 2016, do estande de Magic. Até mais!